vai ser mais do tipo com Hello Neighbor 2. Então vou lá e vou assistir essa lava que eu sei que eu vou precisar dela. Eu preciso. Tem uma plantinha lá que eu preciso cortar. Eu tenho peixinho para colocar esse episódio vai ser, eu episódio que eu mais Peguei o do, o, o, o, o, Não, não, não. Essa nem é a chance. espaço, vai mais rápido. Bosta, gente! Vê. Que nem gente! Que meme Se a gente foi minha, esse foi o segundo episódio, não vai postar agora. Eu vou postar depois. Já. Por que? Por tá? que Que isso? Porque isso muita, menina, eu que eu muita menina, coisa. a Ai, Jesus! Como assim, mano? Vai se catar? A gente bosta, a bosta, não. Então, lágrimas, né? hum. vou botar aqui vou dar é o número desculpe Preciso te completar a missão Agora só a gente aqui 76 por Aí, gente, o segundo episódio a gente tá recriando regredindo muito bem. Já disse a maioria, eu falo que eu não lembro, mas eu tô lembrando agora. E agora, gente, é o momento que eu mais tava esperando, o momento me mais legal da minha vida. A hora de completar um novo puzzle do museu. Museu. Subiu. Tá escrito errado. Baixa a bandeira pra descobrir assim. Vou pegar aqui no museu, vou colocar aqui a gente consegui pegar a casa do neighbor. A casa.. Não, não sei a casa do neighbor, não. Vai, gente. Esse cara é forte demais, dá tá? para conseguir dar uma parada. É ah. a ah. hum. tesoura! Eu sou o pego. a casa do meu personagem favorito está aqui. Até o banco, porque o Zico de todo mundo. Oiê! Oh, o yeah. vizinho é pra é... você, nunca se mexe com isso. Esse... Aqui gente, a gente eu... pegar um bajú, Colocar aqui vou botar aqui, E tá, botar aqui, vou botar aqui, pegar, pegar da qui, da cui vai qui da qui, per la te pegar o vizinho vai te pegar e te matar a verdade só vai ser mais difícil olé! olé que te brabo <risos> ai ai aí que tibre do Richarlison! Eu, eu, eu vou até botar um requinho aí porque... Gente! Que tibrado do Richarlison! Ah. Eu adoro, eu tô... Porque eu quero! Ah. Gente, eu faço por isso, a gente vai ser hora daqui do museu. Eu não lembro do museu, mas mais ou menos intimidatamente. Capulamente, tipo, sendo sítio um do pacífico. Pode ser na mangação ou lá no meio do mato, onde que eu não sei a ceia. Isso é gostoso, gente. Isso não é uma noção Então meu carro aqui não era pra estar liberado Porque eu Você é calculista e frio Pela forma baseando, papelando pelo celeiro pelo local onde a gente foi mó fácil lá da russa lá deve estar liberado ou o porque eu não sei como se a gente deve ir a gente já passou na já fronteira, tá, já tá, porque essa é só a cadeira tá redonda Ali, tem que estar tá liberado Aqui não deve é, estar tá liberado não, deve ser por ali Eu preciso ir de lá, gente Vai é por aqui, hoje, hoje é O Dirt aqui não tá liberado, tem que ir lá no museu de verdade. Onde a gente vai mesmo? Esqueci. Eu vou lá pra munição de chá. Não, de chaves é não. Não, não, mas sei que é uma munição bem ruim. Ah, já sei. Já sei onde. Ir. Vou lá pro museu de novo. O salvamento Chum. Será que vai resolver? Resolver Oh hello neighbor E Charles tem uma Olha, gente. Acho que tinha que ir pra cá, né? Help me. Uh! Gente, que loucura. Oh, eu já que tá passando na HB 84%. Eu acho gente, eu acho que o próximo lugar eu que Ou não, eu tô com ah, não. Eu tô com o Jota. tudo, tô com fome, tô com eu que pegar, pegar só o que eu não eu não queria ir para lá, gente. Tipo, o é que lá não? É para lá sim. Que legal. Eu vou chutar sem, assim, gente. Yeah like Okay, I got it. <laughs> A gente tem um pedaço de folha para colocar lá. preciso matar pra faca, que aqui, que é Meu Deus do céu, meu amigo! Ah, já sou tem parte. Não faço dar boa agora, é que, homem? Escuta aqui. Escuta aqui. Se eu fazendo mata eu te mato. meu filho. Eu chamo aqui, que eu sou pai de rama, é, meu um pai meu um pai está falando que, tá, um que tá muito bom em é um Roland Você tem merda de prei, ah! já tem merda e te experiência nenhuma com Roland E eu já tenho Ó Olha diferença hum. Então, Que é o papa do Hello Neighbor? Mas foi é muito bom. Não tá, gente. Perdi a parte. que eu ver. Gente, eu fui. Eu não acredito que eu fiz isso A gente tá aqui Deixa eu dar, deixa eu Eu sei que o primeiro é um... Gente, calma aí que eu vou precisar aqui com, com essa, vou. mas é eu tô com preguiça de fazer esse código Gente, pra quem só sabe Google, o YouTube é a maior, melhor ferramenta para pesquisar jogos, e eu vou conversando aqui com vocês, esse episódio vai ser demorado, porque, ah Matheus, que internet, onde você tem, né, verdade, a internet tá uma porque, um monte de janela aberta, deixa eu ver um de janela aberta, tô... Não, tô... Não, tá por. que muito pouco. porque tá travando, tá assim, Olá, full game, vou achar a fogueira, tenho que achar essa bosta merda, essa mimida de pitbiri <risos> <risos> <risos> Gente, não tô achando, vou precisar aqui Lá. Achei, qual é o código? Qual é o código? Qual o código? Olha o código, meu filho. Você vai ficar olhando toda hora? Gente, calma aí que eu vou ter que ver de novo. a chave. eu sei já... gente esse episódio acho tipo, que vai ser, a... vai ser a... chegando a... Pô, né? lá lado pro museu porque eu tô correndo indo pro museu que é aqui ó tem uma chave em mão eu nunca vou mais passar sabe porque esse uma de né? pallete tipo... reiniciar o jogo vai ser que eu fui enganado por mim mesmo, lá, gente. Okay. Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A próxima vez eu vou ficar mansão. Ha, ha, ha. Tchau!